Hoje foi um daqueles dias de fortes emoções na bolsa, especialmente para quem tem ações da Petrobras. Que chegaram a subir mais de 3% no início do pregão, caíram para menos 5% logo em seguida, voltaram a oscilar na faixa dos mais e menos 1% e terminaram o dia com uma leve alta de 0,2%. Haja coração! Pois é, e o motivo para tanta oscilação assim foi a frustração com o Super Mega Blaster leilão do pré-sal, que acabou sendo praticamente o um leilão de um único interessado, a própria Petrobras, gerando uma arrecadação bem menor do que a esperada. Para piorar a situação, a reunião para acelar a paz na guerra comercial entre os Estados Unidos e China foi adiada para dezembro. Nesse cenário, o principal índice da B3 encerrou o dia em queda de 0,33% aos 108.360 pontos. E o dólar voltou a disparar. Subindo mais de 2% com a expectativa de uma menor entrada de recursos estrangeiros Com esse leilão miado do pré-sal Para amanhã, é bom ficar ligado na divulgação do IPCA de outubro E no balanço do Banco do Brasil Que será divulgado antes da abertura do mercado Aliás, o consenso do mercado é de que o banco estatal Tem um lucro líquido superior a 4 bilhões de reais pro terceiro trimestre